Você que é tatuador ou representante, esse recado é para você. A Grip Tattoo é uma empresa nacional fabricante dos melhores materiais para tatuadores profissionais. Biqueiras long tips e batoques 100% descartáveis com muita qualidade e ótimo custo-benefício. Biqueiras descartáveis com medidas para traço e pintura. Long tips descartáveis translúcidos com medidas para traço e pintura. Batoques transparentes nos tamanhos pequeno, médio e grande. Acesse o nosso site e venha conhecer!